O Isaac topa brincar de lança o graveto comigo? Esquece, Lucas, deixa pra outro dia. Eu tô ocupado aqui. A propósito, você quer ver minha mais nova invenção? Ah, mas aí também não presta, né, cara? Você sempre tá ocupado. Vamos brincar logo, vai, pega. Ô oh, cara, se você tivesse deixado eu terminar de falar, isso não teria acontecido agora. Eu tava dizendo que tava transformando uma gaita em uma espécie de paralisador.